Bom, então vamos lá, vamos ver se eu não erro, já errei umas 4 vezes o vídeo aqui, Deus que me livre. Mas é o seguinte, é, essa dica aqui ela vai ser na região da pentatônica menor de Dó, ok? Em que tom tá isso? Basta você encontrar que você está na pentatônica, você encontra aqui 3 semitons à frente, você encontra o tom maior disso aqui, né? Então, a gente está aqui, 1, 2, 3, a gente está em, em Ré sustenido, ok? Então Ré sustenido é relativo de Dó menor, tanto que o Mi é relativo de Dó sustenido menor. É, é a mesma, o mesmo raciocínio aí. Beleza? E o que a gente vai fazer é no finalzinho da pentatônica. A gente tem a pentatônica aqui. Ok? E a gente vai utilizar aqui primeiro um raciocíniozinho aqui com a blue note. Né? A gente vai fazer aqui no meio da pentatônica. Se você não sabe da blue note, procura aí uma, uma Penta é, Blues, que você vai ver bem aí ela. Tá? A gente vai pegar aqui então a blue note e a gente vai descer aqui para baixo depois fazendo o mesmo desenho. né? Okay? E aqui a gente vai fazer um ligado Esse ligado aqui vai ser a mesma coisa sempre E a gente vai ligar aqui agora com a nossa mão direita A gente vai fazer aqui o tap então tá? E a gente vai fazer as seguintes notas aqui ó. A gente vai vir aqui um tom depois do nosso dedo 3 Depois a gente vem mais um tom e mais meio tom okay? A gente tem notas dentro da escala aqui Então vai ser isso aqui Se eu, se eu errar você ignora aí tá? Mas isso aqui eu só costumo executar um pouco mais rápido então, vai ser isso aqui. Opa. Ok, raciocínio é esse. Okay? E a gente consegue acrescentar até nota fora Como foi aqui ó. Okay? Lembrando que é nota de passagem Então a gente consegue encaixar alguma notinha ali mesmo Fora da escala beleza? Usando esqueminha de cromatismo Então eu vou soltar um playbackzinho aqui A gente vai aplicar alguma coisa aqui em cima Não quero deixar o vídeo muito longo, já tem 2 minutos e meio